E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito processo e Processo de Trabalho. Uma satisfação estar com você aqui no meu canal do YouTube. Então me segue aqui no meu canal, né? Se inscreve fazendo a correção das provas aí de, de TRT da Segunda Região, todos os cargos, já comentei. TRT da Segunda Região São Paulo do último domingo. Nesse vídeo, vou comentar a prova na lista do de analista judiciário, especialidade oficial de justiça ao avaliador federal. Provas de direito processo e processo de trabalho. Provas um pouco mais trabalhosas, mas tudo na normalidade, tudo visto em sala de aula, nos meus cursos. Feedback que é positivo, na Casadinha, TRT na Mosca, São Paulo, né? Nos cursos teóricos, de tra trabalho de processo também, tudo lá nas revisões, sempre nas dicas. Então tudo bonitinho para vocês. Correção aqui vai ser uma correção muito breve, tranquila, para a gente bater mesmo um papo. Mas vou deixar o material completo dessa prova e das outras provas que você quiser também, com a fundamentação. Lá no meu site, deixei o linkzinho aí no, no, na descrição do vídeo, rogerorenzete.com.br e também já deixo o convite para você participar da minha lista de transmissão. O telefone está aí embaixo para você também receber dicas, notícias, tudo que acontece no mundo direito do processo de trabalho. só você ir lá e pedir para ser adicionado. Não tem como ligar, não posso atender todos vocês, não tem como, mas sempre para ser adicionado, já te coloco na lista e você recebe todas as notícias dos cursos, acontece no mundo de trabalho, de processo, tudo, tudo para você, na nossa área, na lista de transmissão. Caminho direto comigo e essa lista que teve dicas valiosíssimas, segundo os alunos, que salvaram muito na hora da prova. O projeto ao pé da letra também, o copia e cola aí, né, que a FC gosta de fazer, ajudou bastante. Então, confere lá no meu site, no meu projeto, ao pé da letra, é fantástico. Ok? Tranquilo? Vamos então começar aqui, a essa análise do, da nossa prova... Então, se você gostar desse vídeo, no finalzinho, dá um likezinho para mim, tá? Direito do Trabalho, questão 52 da minha prova diz assim. Luiz, empregado da empresa Alfa, ingressou com reclamação trabalhista contra a mesma empresa, também a empresa Beta e Gama, que não estão sob a direção, controle ou administração de outra. Argumentos que integram grupo econômico, pois possuem identidade de sócios. Na mesma reclamação trabalhista, Luiz pede o reconhecimento de sucessão, Pede o reconhecimento da sucessão por parte da empresa Delta. Nesse caso, no termos da lei vigente. deu tudo, né? Olha a letra A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, as obrigações trabalhistas, salvas contra eles à época em que os empregados trabalharam trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Não. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude de transferência. Aqui está beleza. Agora preste atenção aqui. O primeiro pedaço, salvo as contabilidades da época que os empregados trabalhavam na empresa sucedida, não, não. O sucessor responde por tudo, pelo passado, presente e futuro, tá? É tudo, artigo 448-A da CLT, não é só da época, não, é tudo, artigo 448-A, beleza? E a segunda parte está certíssima, a empresa sucedida responde solidariamente, assessora quando fica comprovada, fraude. Ok, tem fraude, aí a sucedida responde de forma solidária. Perfeito. É o 448A, parágrafo único. B, a mera identidade de sócios, falei isso na revisão de véspera, por si só, caracteriza grupo econômico. Não, não. A mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Independente da de demonstração de interesse, não. Tem que demonstrar interesse conjunto, interesses integrados, atuação conjunta, errado. Artigo 2º, parágrafo 3º da CLT, batido na revisão de véspera. C. Não é possível o reconhecimento da existência de grupo econômico se as, empresas são... se as empresas não estiverem em subdireção, controle de administração de outra. Tudo bem, era só a ciência da reforma. Agora, com a reforma, eu tenho também o grupo econômico horizontal ou por coordenação, em que eu não tenho uma empresa mãe controlando as demais. Tem empresas independentes, mas forma-se sim um grupo econômico. Artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. Letra D. As empresas integrantes do mesmo grupo econômico sempre serão responsáveis subsidiariamente? Não. Pensou em grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, responsabilidade solidária. Solidária. Todas as empresas respondem de forma solidária, não tem ordem de preferência, pelos créditos trabalhistas. E letra E, que é o gabarito, sempre que uma mais empresas. Copiou e colou. Copiou e colou. Ao pé da letra, olha aí o trabalho que a gente faz e desenvolveu, que foi muito bacana. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, diferente sob direção, controle ou administração de outra, ou ainda, quando mesmo que guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes de relação de emprego. Copiou e colou. Perfeito. Questão 53. Então na 52, na primeira, gabarito letra E, na minha prova. 53 agora. A respeito do contrato individual de trabalho e de acordo com a legislação vigente, considere. Item 1. Considera-se por prazo indeterminado todo o contrato sucedendo de seis meses a outro, contra, a, outro, a outro contrato, perdão, por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Batido mais do que isso, não tem, né? Certíssimo artigo 452A, são contratos sucessivos aí, prazo determinado sucessivos. 2. Para fins de contratação do empregador, não exigirá do candidato ao emprego comprovação de experiência pré por tempo superior a 3 meses, 6 meses, 6 meses, prova de oficial de dada, de graça, isso aqui, de graça. Artigo 442-A. 3. Apenas quando o empregado for suspenso por falta grave, no caso de redemissão, é, não serão computados no, no tempo de serviço, períodos contínuos ou não, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa. aí. Empregado despedido por falta grave e é readmitido, errado. É a súmula 138 do ST. Ela fala o seguinte: o que ela diz? Que em caso de readmissão, conta-se a favor do empregado o período de serviço anterior. Encerrado, é lógico. Mas com a saída espontânea dele. Não é, de destacar, é a justa causa, saída espontânea. Súmula 138, 138, errado. Correto só o item 1, gabarito e letra C de casa. 54. Juliana, secretária secretária, e sua empregadora, móveis de luxo só limitada, resolveram de comum acordo extinguir contrato de trabalho. Opa, se é comum acordo extinguir contrato de trabalho, automaticamente, destrato, destrato, destrato, batido na revisão de véspera, que durou 10 anos. A empregadora informou a Juliana que a mesma terá direito às verbas decisórias, inclusive a indenização sobre o saldo de salário pela metade. Peraí, perdão, sobre o saldo do FGTS pela metade. Não, está errado. Entretanto, receberá pela metade, aviso prévio indenizado, aqui, tudo bem, e pode sacar metade de seus depósitos fundiários. Saldo da pela metade? Não. Está errado. Não ter um direito ao ingresso no programa de segurança. Isso está certo. Com base nas informações, de acordo com o entendimento da legislação vigente, é correto afirmar. Na minha questão aqui, na minha prova, a letra A é o gabarito. Incorreto, uma vez que a Juliana teria direito a saque de 80% sobre os depósitos fundiários. Se foi distrato o empregado recebe pela metade. O quê? O aviso prévio indenizado e a multa, que não vai ser de 40% dos depósitos do FGTS, mas sim de 20%. As demais parcelas na integralidade saca só 80% do FGTS e não participa do programa seguro-desemprego. Perfeito aqui, letra A. Incorreta, que fez a empresa, uma vez que o Juliano terá direito ao saque de 80%, redondinho, dos seus depósitos fundiários, artigo 484A da CLT. Parágrafo 1 também, né? Questão 55, do Silvério. Silvério é porteiro em condomínio residencial e durante três anos prestou horas extras habitualmente. Ocorre que o condomínio pretende de diminuir seus gastos, suprimindo pela metade as horas extras de seus empregados. Nesse... Ah. A aluna falou para mim assim, só o Renzete para dar a súmula 291 na véspera da prova para mim. Caiu, tá aí tá aí, tá aí, pessoal, foi impactado pela reforma Eu Falei, não foi pra FCC, isso vai cair, caiu, caiu, caiu a 291, caiu, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Neste caso, se o empregador vai reduzir ou suprimir as horas extras, entende o TST que isso gera uma indenização para o empregado, né? Se o, empregador, se o empregado, perdão, presta horas extras com habitualidade, aí o TST fala durante pelo menos um ano, e o empregador reduzir ou suprimir as horas extras vai ser uma indenização correspondente a um mês a cada ano trabalhado ou fração igual ou superior a seis meses. Então, nesse caso aqui, caiu o pé na letra, o copia e cola, o gabarito aqui foi letra D de dado, que diz assim, fará jus a uma indenização pela supressão parcial das horas extras correspondente ao valor da, de um mês, acabei de falar, das horas suprimidas total ou parcialmente, cujo cálculo deverá observar a média das horas extras dos últimos 12 meses anteriores à mudança multiplicado pelo valor da hora extra do dia da supressão. Copiou e colou a súmula 291 do TST. Súmulas não caem, despenco na tua prova. Questão 56. Acerca do salário e remuneração de acordo com a legislação vigente o entendimento sumulado, de novo, do TST. A, ah, que é o gabarito na minha prova aqui, terá força de recibo comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim em nome de cada empregado com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo do local de trabalho. Perfeito. Artigo 464, parágrafo único da CLT. Vamos corrigir as demais a gente revisa. B. Para os trabalhadores urbanos, habitação e alimentação fornecidos com salário de utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder respectivamente a 20% e 25% do salário mínimo. Errado. Errado é 25% para habitação e 20% para alimentação, e não é do salário mínimo, é do salário contratual. Contratual, dois erros. Artigo 458, parágrafo terceiro da CLT. Letra C. As gorjetas cobradas pelo empregador. Falei isso na revisão. Nota, Nota de serviço. Oferecida de forma espontânea pelos clientes, integra a remuneração do empregado. Isso não servindo de base de cálculo, apenas para as parcelas 13º, salão noturna e horas extras Errado. Súmula 354, não se vindo de base para o ARA. ARA, ARA, ARA com H. ARA, ARA com H. Gorjeta não integra o ARA, ARA com H. Eu gritei isso para você. Horas extras, aviso prévio, repouso, semanal remunerado e adicional noturno. Tá errado. D, considera-se prêmios, copiou e colou, né? Mas tem um errinho aqui. As liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens ou serviço a empregado ou grupo de empregados. Em razão. Desempenho superior ao ordenamento esperado No de suas atividades. Sendo vedada a sua concessão em dinheiro. Errado. Eu posso ter prêmio também em dinheiro. Artigo 457, parágrafo 4 da clt Letra E. O pagamento do salário, dependendo de qual modalidade do trabalho... Pagamento do salário, de novo. Dependendo de qual moda... seja a modalidade do trabalho, não deve ser estipulado pelo superior a um mês. Certo. Inclusive no que concerne as comissões, percentuais e ingressões. Não. salvo Salvo comissões, e gratificações. É salvo. Artigo 459 da CLT. Então, questão 56 da minha prova, gabarito letra A. 57, a do Jonas. Jonas é auxiliar de produção na Metalúrgica Sincera S.A. E suas férias foram agendadas para serem gozadas em março. Ocorre que dois dias antes, isso caiu em todos os todos os cargos. Todos, todos, todos os cargos. Ocorre que dois dias antes de sair de férias, requereu do seu empregador o adiantamento 13 terceiro. Então, férias foi direto, né? Tendo em vista que além do salário em dinheiro, Jonas também recebe sua remuneração em utilidades. No tocante ao 13 terceiro salário, é correto afirmar em... O é que está correta? Na minha prova, letra D. Quando a parte da remuneração for paga em utilidades, o valor da quantia é, é descontada e correspondente a essa será computado para a fixação da respectiva... Gratificação natalina, não tendo direito Jonas ao adiamento em suas férias, adiantamento, perdão, de suas férias, pois o mês deveria ter sido requerido até janeiro. Sim, a gente fala muito isso nas aulas. Aqui tem, aqui tem duas recomendações. Primeira parte é o artigo 5º do decreto 5.7.155 de 5, de 65. E em relação ao pedido do adiantamento, primeira parcela com as férias, é o artigo 2º, falo muito isso nas aulas. Parágrafo 2º da Lei 4749, de 65, letra D, que é o gabarito. Essa foi mais enjoadinha de trabalho. 58. A respeito de produção do trabalho do menor, de acordo com a legislação vigente. A. Ao menor não será permitido trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade e em locais perigosos, havendo essa possibilidade de autorização do juiz de trabalho, nunca juiz de trabalho, juiz de tra da infância e juventude, para o trabalho em subsistência... Para o trabalho em serviços insalubres, desde que certifique a ocupação do menor, indispensável à própria subsistência ou seus pais, avós ou irmãos. Insalubridade não tem autorização nenhuma, não. Mas se tivesse, seria para o juiz da infância e juventude, não para o juiz do trabalho. Ele autorizar o trabalho em praças, ruas, lagradores, isso é diferente. Artigo 405 da CLT. B. Contrato de aprendizagem, a gente bate muito. É o contrato de trabalho especial ajustado verbalmente. Errado. Sempre digo isso para vocês. O contrato de aprendizagem é um contrato formal, ele é escrito, ele não é verbal ou escrito, é escrito. Sempre sujeito à terminação de dois anos? Sempre não. Aprendiz com deficiência pode ficar, sem prazo. Em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito no programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Artigo 428 da CLT. Letra C. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe tão somente, na na carteira de trabalho. Tão somente, não. Artigo 428, parágrafo primeiro, tão somente, não. Tem outro erro. Em matrícula do aprendiz na escola, na escola, caso não haja concluído o um ensino fundamental, não, é ensino médio. Ensino médio. Parágrafo 1 letra D, que é o gabarito da minha prova, considera-se prejudicial à moralidade do menor, entre outros, o trabalho de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens ou quaisquer outros objetos que possam, juízo da autoridade competente, prejudicar a formação moral. Perfeito aqui, artigo 405, parágrafo 3º, a linha C da CLT. Letra E, qual é o erro da E? verificado pela autoridade competente que o trabalho executado pelo menor é prejudicial à sua a saúde e ao seu desenvolvimento físico e sua moralidade, poderá, ele, poderá ela obrigá-la a abandonar o serviço, não se admitindo à empresa em nenhuma hipótese a mudança de funções do menor. Está errado, o artigo 407 da CLT 407. Não é não se admitindo, devendo à empresa, quando for o caso, bem claro isso aqui, proporcionar ao menor... Todas as facilidades para alteração, para mudança de funções. Está errado. Questão... Não, agora vamos para processo de trabalho. Direito de trabalho, nada demais. Tudo na normalidade também, só aquela mais enjoadinha do 13º. Processo de trabalho, questão 59. Caio sofreu acidente de trabalho em julho de 2003, razão pela qual ajuizou a ação de indenização por danos morais e patrimoniais contra a sua empregadora, perante a justiça comum, que possui a competência para processar julgar a ação à época. Ocorre que, com a emenda Constituição 45 de 2004, a referida ação foi enviada para a Justiça do Trabalho, ainda que em fase de são probatória, com o laudo médico pericial que concluiu que Caio sofreu aquelas sequelas graves que o tor tornam incapazes para a mesma função que exercia. Nessa situação, hipotética correto, é afirmar que, na minha prova, gabarito letra E, a ação deve permanecer na JT, que passou a ser competente para processar e julgar ações de por danos morais e patrimoniais de vendência de trabalho, mesmo não havendo sido proferida sentença de mérito em primeiro grau. É isso mesmo, é, é a súmula vinculante 22, se é vinculante, é claro que é do STF, o STF que modulou os efeitos dessa súmula, que diz lá que a competência é da JT, inclusive nas ações que, possui, que não possuíam né, sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da emenda constitucional 45 de 2004. Se já possuía sentença de mérito em primeiro grau, aí ficava lá, mas se não possuía, vem pra gente. 59, letra E. 60. Silvana deixou de comparecer à audiência trabalhista em reclamação movida por... Contra seu ex-empregador, a empresa J.R.H. Bolsa acessórios Limitada. Razão pela qual o processo foi arquivado. Propôs nova reclamação trabalhista com idênticos termos. Entretanto, por erro de secretaria da vara, indicou o um endereço incorreto. E a empresa não foi localizada, entendendo o juiz que deveria extinguir o feito sem resolução de mérito. Pensa num professor que fala esse exemplo na véspera de uma prova. Pensou? Prazer, sou eu. Silvana ajuizou a mesma ação pela terceira vez. De acordo com a CLT correto afirmar. Na minha prova, letra C. Silvana possui o direito de propor terceira reclamação, não tendo de aguardar seis meses para sua propositura, uma vez que não deu causa ao segundo arquivamento. É o artigo 731, não tem premissão provisória ou definitiva. Eu falei em sala de aula. Uma vez, um dia, falei isso aqui na sala, por meu exemplo. A Fundação Getúlio Vargas criou o seguinte, seguinte exemplo. Eu contei isso para vocês. Reclamante de zoação, não compareceu à audiência, arquivou. Entrou de novo, não arquivou. Extinguiu o processo sem resolução de mérito. Pode entrar com a terceira? Aí vocês na sala de aula, hum, não pode. Eu falei, pode, pode, porque só cai para a emissão provisória ou temporária... Se o reclamante der causa, a dois arquivamentos seguidos. É assim que cobrou, na época, a Fundação Getúlio Vargas. A FCC, eu acho que ouviu o meu exemplo, alguém contou para ela, e ela copiou. Ela trouxe a mesma hipótese que a própria FGV já cobrou em prova. É por isso que eu falo para vocês. Quando vocês fazem prova de quest... é, curso de questões ou treinam bancas, tem que treinar de todas, todas, não é só as bancas do seu edital. O foco central é para a banca do seu edital, é claro. Mas pegue todas, pegue FGV, pegue VUNESP, pegue SESP. Você não cai em casca de banana. você cerca o examinador. É isso que eu falo para vocês. Quem me ouviu, se deu bem. Quem não me ouviu, de repente, arruma é uma questão muito fácil. Muito fácil, tá? que não poderia errar. É o artigo 731 da CLT e o 732. Então, não teve preempção temporária ou provisória aqui. Só teria se o reclamante desse causa a dois arquivamentos seguidos. Aqui foi um arquivamento, uma extinção. Só pós dois arquivamentos seguidos. Próxima questão, 61. Em reclamação um trabalhista movida... É... Eu, eu dei o gabarito da questão... Perdão. Agora até me peguei. Me... 60? Peguei, né? Então, Silvana possui direito a propor a terceira reclamação, letra B de bola. Não tendo que aguardar seis meses para a sua professora, uma vez que não deu causa ao segundo arquivamento. Perfeito. Agora sim. Depois eu coloco para vocês tudo certinho lá no site. Questão 61. Em reclamação trabalhista movida por José contra a empresa X Limitada, o juiz proferiu sentença procedente em parte. Mas condenou tanto o reclamante quanto a reclamada por litigância de má fé. Procedente em parte, ambos podem recorrer. Tanto o reclamante quanto a reclamada, mas teve litigância de má fé de ambos, hein? O reclamante por ter alterado a verdade dos fatos, reclamada por provocar incidente manifestamente infundado. No caso narrado e com base na legislação vigente, é correto afirmar que, na minha prova, 61, gabarito letra A, é possível a condenação de tanto reclamante quanto reclamado por litigância de má-fé, sendo que o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa. Perfeito. Gabarito letra A, agora na CLT, artigo 793A e parágrafo 1º. Na letra D, cuidado com o detalhe. Não é a multa, não, deve ser superior a 1%, inferior a 20%. Não, não é inferior a 10%. Beleza? Cuidado com isso. Letra A. Questão 62, questão do Mário. Mário teve seu, seu contra, sua conta corrente bloqueada por ordem do juízo da 91ª Vara ao Trabalho de São Paulo, ocasião que instaurou incidente de consideração da personalidade jurídica para provar que não era mais sócio da empresa executada. Havia há mais de 10 anos, requerendo sua exclusão da LIT. O juiz de trabalho indeferiu o um incidente, sob a ligação de que, na fase da execução em que, que en encontrava-se o processo, foram esgotados todos os meios de satisfação dos créditos executando, da empresa, dos atuais sócios da executada. Dessa decisão cabe, se eu estou na execução, o recurso diz na execução, petição, execução, petição, execução, petição, Letra D de dado na minha prova, agravo de petição. E um detalhe aqui, hein? independentemente da garantia do juízo. Desconsideração, independentemente da garantia do juízo. gabarito D de dado, artigo 897 da CLT, falou agravo de petição. E pega também o artigo 855A da CLT e o seu parágrafo primeiro, tá bom? Completa no parágrafo primeiro também o inciso 2, que fala que agravo de petição, independente da garantia do juízo. Então, artigo 897A da CLT... 855 da CLT, parágrafos primeiros, incisos 2. E é isso. Depois eu coloco tudo para você lá no, no site. Fácil, hein? Questão 63. Questão para ter atenção, hein? A senhora Ivone foi acionada na JT é, contra sua ex-empregada doméstica Marina. Então, Ivone é empregadora doméstica. E a massa falida de frigorífico carne do sol limitada responde a 10 reclamações trabalhistas. A loja de imóveis tudo azul limitada está em recuperação judicial e possui uma única reclamação trabalhista, em andamento. Por fim, a organização para o bem de menores carentes, considerada sociedade filantrópica, foi acionada por uma ex-secretária BET. no caso de sentenças procedentes, contra todas as reclamadas, e para que possam ingressar com recurso ordinário, deve efetuar o depósito recursal somente. Na minha, na minha prova, gabarito letra C, só a senhora Ivone, e pela metade. Não esquece, artigo 899, parágrafo 10, parágrafo nono, perdão, da CLT. O valor do depósito aqui é reduzido pela metade para quem? Para o empregador doméstico, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Artigo 899, parágrafo nono da CLT. Quem não paga depósito recursal? É o parágrafo 10. Quem são os isentes? Entidades filantrópicas e empresa em recuperação judicial. Tem isso na casadinha, hein? Entidades filantrópicas de trabalho de processo, questões. Entidades filantrópicas entidade e empresas em repressão judicial. Beleza? Então estão fora. Mas Genizete teve massa falida também. Complete com a súmula 86 do TST. Tudo dado em sala de aula. Então, questão 63, gabarito letra C, só a Ivone, que é empregadora doméstica, pela metade. Fundamento, artigo 899, parágrafo 9 da CLT. E complete com parágrafo 10 e com a súmula 86 do TST. Questão 64. Na situação hipotética que Fausto era. Ajudante de limpeza da empresa Bolha de Sabão Limitada, que prestava serviço para a Municipalidade de São Paulo, tendo sido injust, injustamente dispensado, ingressou com reclamação trabalhista contra ambas, pleitendo pagamentos de horas extras e reflexos nas demais verbas salariais e rescisórias. Sendo seu processo eletrônico, eletrônico hein? a sentença foi julgada parcialmente procedente, deferindo apenas as, a parte das horas extras pretendidas. E condenando a municipalidade de forma subsidiária. Sabemos que a disponibilidade da informação da sentença para advogados das partes ocorreu no Diário Oficial em 5 de março, uma quinta-feira, e pretendendo e pretendendo todas as partes ingressarem com recurso ordinário, todo mundo pode recorrer, último dia para interposição, considerando que não houve feriados, será quando? Gente, muito fácil. De, letra E na minha prova. 18 de março, para o reclamante e reclamada, e para o município, 30 de março, respectivamente, são letra E. Então, para as demais partes, artigo 895-1, né? cabe recurso ordinário, o 775 da salida que fala que são em dias úteis, é, pode ser de consórcio que for, o J310 fala que não aplica, dobra, nenhuma de prazo para eles, e tinha que lembrar do artigo 1º do decreto 779-69, de 69, que eu falo em sala, artigo 1º do decreto 779-69, de que fala que para a fazenda pública, o prazo para recurso vai ser dobrado. É quadro para contestar e dobro para recorrer. Quadro para contestar e dobro para recorrer. É isso mesmo. Vou deixar bonitinho lá também para vocês no site. Então, letra E. Questão 65. Segundo a normativa 38, que está no edital, instaurado o incidente de julgamento dos recursos de revista e de embargos a SDI repetitivos, os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano, contado da publicação da decisão de sua afetação, na hipótese de não ocorrer julgamento dentro do de que prazo? Perdão, na hipótese de não ocorrer o julgamento dentro desse prazo, acontece o quê? Letra B na minha prova. Cessam automaticamente em todo o território nacional a afetação e a suspensão dos processos que retornarão ao curso normal. É o artigo 11, perfeito, tem que ter um prazo, claro. Artigo 11 da instrução normativa número 38 do TST. É isso mesmo, esse prazo é um prazo de um ano. Com isso a gente fecha... A correção da prova de oficial de justiça. Eu analisei todos os cargos para vocês. E repito, se você quiser análise completa, detalhada, fundamento, vai estar no meu site. tá? Vou deixar no meu site, está aqui no link do vídeo. RogérioRenzete.com.br E também venha participar da minha lista de transmissão. O telefone e o número para você aqui. E peça para ser adicionado. Fechou? Trabalho e processo? Não deram trabalho. Gostou do vídeo? Quer mais? Então dá um likezinho para mim aqui. Que a gente se encontra sempre no meu canal do YouTube. Não esqueçam nunca. Trabalho não dá trabalho. Tchau!